Passa de rua, Governo Pilhando de novo Estado O Deus que falhou Negado Agora eu vou Democracia Nasceu prostituta Útil luta, sonegação é autodefesa, questão de sobrevivência. Sonegar é preciso, eleger não é preciso. Sonegar é preciso, eleger não é preciso Imposto não passa de rua O Deus que falhou Negado Agora eu vou Democracia Nasceu prostituta Política Inútil Luta negação É defesa Questão de sobrevivência. Sonegar é preciso, eleger não é preciso. Sonegar é preciso, eleger não é preciso.